Fala, fala galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto e, e esse é mais um Elefante Literário. E hoje a gente vai ter uma conversinha aqui sobre o amor nos tempos de likes. <música> Como algumas pessoas devem saber, hoje é o lançamento oficial do livro O Amor nos Tempos de likes dos nossos amiguinhos Pão Bel e Pedrugo. Vogo o quê? Dia dos Namorados, não é mesmo? Vogo Dia dos Namorados. É tudo a ver com este livrinho aqui. Durante os últimos dias estava rolando o um evento de lançamento e sessão de autógrafos em algumas cidades e a gente teve a oportunidade e o prazer de ir para uma dessas sessões em Recife. Então, pra quem não sabe, a gente tá lá em Natal, né? Então fica três horinhas e meia de carro, então a gente foi lá prestigiá-los. É autógrafo tirar fotos né, porque enfim, foi muito legal porque a gente teve a oportunidade também de conhecer pessoas que uhum. assistem o canal, Isso aí. então a gente tirou foto, a gente falou com o pessoal, que assim, foi, foi meio que uma surpresa pra gente, mas foi muito massa assim, conhecer uma galera, e a gente também descobriu marcadores pra quem tava lá, uhum. e tirou fotos inclusive, né, com as pessoas, tipo Amanda, Carol, Eliel, Eliel. já essa galera assim que tirou foto com a gente. Se tiver vendo o vídeo, manda pra gente a foto pra gente juntar as fotos que a gente tirou por lá. E a gente ia fazer vlog? Ia. A gente fez vlog? Não. Não. Porque a gente tem essa capacidade de deixar as coisas para lá. É, exatamente. Não rolou vlog, mas a gente tá fazendo esse vídeo, né? Pra fazer o um tá, registro tá uma aqui. Né? E falar um pouco, agradecer as pessoas que estavam lá falando com a gente e pareceram muito felizes em conhecer a gente. Uhum. E a gente ficou meio tímido, mas deu tudo certo Porque na verdade é. nós somos pessoas tímidas É Mas foi muito legal ver durante todo o tempo que a gente ficou lá na fila uh, O carinho das pessoas Então muito é, obrigado muito pessoal massa, E muito massa, muito a muito gente legal. se vê por aí Então vamos lá falar um pouquinho sobre este livro aqui né Que é o, o ponto central de toda essa conversa O Amor nos Tempos de Likes é um livro de contos escrito por esses quatro booktubers, onde cada um deles sendo Hugo e Pedro contando como um só, né, no canal Pedro Hugo fizeram releituras de alguns grandes clássicos da literatura e envolveram numa camada contemporânea No caso de Pan, ela fez o conto dela baseado em Orgulho e Preconceito, Bel em Capitul, Pedro Hugo baseado em Romeu e Julieta. Foi muito legal a ideia de uma maneira geral, eles vão trazer histórias, né? nos tempos atuais, tempos de likes retratando personagens que tenham ou alguma, alguma personalidade, né, parecida ou a história um pouco parecida com esses, com esses clássicos é interessante perceber que nos contos tem algumas coisas que são dos próprios autores retratados nos personagens então eles fazem meio que essa ligação de forma que a gente pode sentir um pouquinho de cada um que escreveu no conto e nos personagens e que haja essa aproximação um pouquinho maior além de ter o amor né, como tema central dos três contos eu gostei muito da ideia de fazer leituras de clássicos, porém quando eu comecei a ler, eu achei um pouco ousado, depois eu parei para pensar e achei bem, não ousado, mas uma responsabilidade, essa é a palavra Isso. uma responsabilidade muito grande, você meio que reescrever, não reescrever, mas você fazer uma história parecida ou baseada num clássico porque, querendo ou não, os leitores acabam comparando as histórias, é uma coisa inevitável eu achei que, depois eu fiquei com bastante medo, assim, quando eu continuei a leitura de estar tá comparando e, e, por exemplo no caso do Ipan, do, que foi o primeiro foi muito inevitável essa questão da comparação Até porque a história ela ficou bem muitos, muitos pontos da história ficaram muito parecidos Então a pessoa acaba sempre Meio que comparando mesmo Mas assim, a leitura a... foi uma leitura fluida Eu achei bom para um primeiro livro A Nordiva, ela é bem leve Tanto que a pessoa consegue ler esse livro sei lá Em duas, três horas, é, fácil, tá fácil, fácil, fácil. Que eu, acho. eu acho que Pan e Bell Elas foram um pouco mais prejudicadas Na forma como elas trouxeram Porque eu acho que dava Para ter desenvolvido mais se não fosse um conto. Então eu fiquei meio... as coisas estavam muito prontinhas, mas eu entendi que foi também pela questão do tamanho, né? Porque não tem como você comparar um conto com um livro, Desenvolver né? muito bem. Então eu, eu fiquei com a impressão que se fossem livros separados, por exemplo, e a coisa fosse mais desenvolvida, teria ficado muito... teria ficado melhor. E o, no caso dos Meninos, de Pedrugo, eu gostei mais da forma como eles trouxeram dentro do conto, né, dessa, dessa coisa mais compacta, digamos assim. Mas, de uma maneira geral, eu gostei dos contos, apesar desse meu pé atrás de ser uma releitora da responsabilidade. Enfim. Para o primeiro livro eu achei bacana e principalmente por ser uma leitura rápida. Então é uma coisa leve. Tranquilinho, né? tranquilo, você vai no meu caso eu não conhecia as obras né, nas quais esses contos foram baseados só que eu sabia mais ou menos do que elas tratavam e meio que em determinados pontos eu fiz a ligação entre as obras originais e os contos, de qualquer maneira eu achei muito legal, como o Carol falou, podia ter sido melhor desenvolvida se fosse num livro, porque eu senti como se as coisas fossem muito atropeladas e concordando mesmo com o Carol é tudo muito prontinho, mas a gente também não pode reclamar né, por causa do tamanho do conto, no final das contas acho que o conto que eu mais gostei foi o dos meninos de Pedrugo eu acho que por eles terem escrito em Dupla. Também tem essa questão de um ajudar o ah, outro, né? Deles de irem escrevendo mesmo. as coisas ao mesmo tempo e meio que facilitar a continuidade das ideias pra deixar a coisa um pouquinho mais redondinha, talvez. Então, esses nossos comentários sobre o livro. A gente ficou muito feliz por youtuber estarem lançando Sim. livros que não são livros de memória. Eu nunca tem alguma coisa contra, mas enfim, são leitores que estão fazendo ficção, então eu acho que isso é um ponto bastante positivo. Legal, e muito massa que a galera tá comprando a ideia, né? Vamos desenvolver e esperar outros lançamentos dessa galera aí tá começando. Então, a gente ficou muito feliz em ter ido pra Recife, né, pra participar dessa sessão de autógrafos. A gente vinha planejando essa ida pra rever as pessoas que a gente viu há um ano na Bienal. E então, muito obrigado às pessoas que compareceram, às pessoas que foram pra lá atrás da gente, às pessoas que nos procuraram, que falaram a gente e tudo mais. E muito obrigado aos quatro que escreveram aqui. <risos> Por todo carinho, como sempre, né, por toda essa relação maravilhosa. Pra ótimos. <risos> ah, tem um detalhe. Por que tem um não? detalhe. Ah, meu Deus. Por okay. que? Agora nós somos associados da Amazon. Assim, a partir de agora, os vídeos antigos, a gente tá colocando os links. Quem tiver interesse em comprar, automaticamente, tem meio que ajudar o canal também. Vai ter aqui embaixo na descrição o link pra comprar esse livro aqui. Fiquem ligados, nos próximos vídeos também vão ter. Então, já fiquem ligados, porque se vocês quiserem, assim, dar uma ajudinha pra, pra galera aqui. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, Gostaram do no nosso vídeo? Se vocês gostam dessas pessoas que escreveram esse livro, deixa aqui o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não foi inscrito. E de seguir a gente em todas as redes sociais para saber o que é que tá rolando por aqui. Valeu. Valeu! Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não foi inscrito. Porque... Ai. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> que reato da comédia que nós temos galo? não precisa, querido. Eu vou falar